Capoeira né? Gangue do mal, beleza a Capoeira dele É Seguindo a sequência aí do freio a disco Traseiro Terceiro vídeo E não vai ser o último Porque Que não vai ser o último Vou fazer mais um Você vai ver nesse vídeo que Eu vou finalizar ele Mas eu vou fazer mais um ainda <risos> Ensinando o freio hidráulico Porque Olha, bicho Vou falar pra você, viu? Bom, não vou falar nada O pessoal tá perguntando muito aí do freio hidráulico, tá? E aí eu vou ensinar do jeito que eu faço aqui Tá bom? Só que daí eu vou fazer um outro vídeo só nisso Porque daí eu vou gravar lá no meu chevette Que meu chevette tem um sistema do freio hidráulico lá Que trava as rodas da frente para ficar fritando pneu Igual um fio de uma égua, né? Coisa de trouxa, tá barato, pneu, né? Os caras vai no evento assim Vai, vai, vai, vai Aí você vai, né? Depois ninguém né? dá 10 contos Aí você vai, né? Depois ninguém dá 10 contos ah, pra ajudar com o pneu Ah, você gosta Olha, de ficar eu vou falar quieta. pra você viu? Os outros induzem a gente ao erro A gente não quer fazer Ah, isso. tá bom que não eu Não quero mesmo O cara aí que fica pedindo a gente não sabe. <risos> Você nem não você gosta O que, que foi que tá coçando aí? Tô com história boa hein? Mas eu não vou contar agora não o no João. Não vou contar. Jonas. Quero mandar um beijo pro Jonas, que Itaquera. Itaquera, tá fazendo um fuscão lá, tá na garagem. Tem uma galera fazendo que tá mandando. Tem gente mensagem. pra cacete, só que eu já falei, ó, não vou falar de novo. Quer pedir que mande um salve, um beijo, uma passada de mão na bunda, o que for. <risos> é no Instagram da minha mulher. No meu lá tá chovendo de nego pedindo. Eu não, não, não anoto. Porque eu, eu esqueço. Ah, tô fazendo outra coisa. Chama no, no Instagram da minha esposa lá J-H-U underline, underline divas J-H-U? Não, J-U-H Underline divas <risos> Tá bom? J-U-H Underline divas Essas duas últimas duas semanas aí Eu dei uma ausentada aí não nos, Pra responder Porque eu tô trabalhando igual corno Mas graças a Deus, né? Lá em São Paulo Tô trabalhando pra cacete Virando noite e a porra toda. Mas graças a Deus, tá bom? Então peço desculpa aí, quem que eu não tô respondendo direito. Quero mandar um beijo também pro. Que eu esqueci lá da loja, ficou triste. Seu Nilson, motorista. Velho, ele anda assim, ó, de fralda. Ele anda assim. Mas tá usando fralda. E pro seu cão também, que só sabe cagar. A vida dele é cagar. Você vai lá chegar lá, cadê seu cão? Tá no banheiro cagando. Volta da entrega. Ô seu carro vai aonde? Ah, vou cagar Só sabe cagar Ah, louco. <risos> então é isso? É só isso aí, viu? Um beijo Posso agrada. voltar pro trabalho? Agradeço oh, Ó, mostra o estado dessa roupa aí Não, isso aqui é estado natural Não, mostra aí Mostra aí que eu vou dar um zoom aqui oh, Isso oh. aqui é do... Ó oh. isso Esses buraquinhos de ficar cortando a máquina E a faísca voa aqui, ó oh, Queima tudo Isso oh. aqui é assim mesmo cara. Pode esquentar muita cabeça Tá bom? Um beijinho. Ah! Me segue no Instagram, hein? Bidu Underline. Garage. Garage! Bidu Underline Garage. Me segue lá que posta tudo as bosta lá. Não fica muito perto não, senão eu tô, se apaixonando, o Bidu. Ai meu Deus. um tá então, beijinho. pessoal então, voltei aqui ó sabe o que acontece hoje já é outro dia que eu tô gravando tá fui lá assistir todinho o vídeo umas três vezes para ver se ficou bem legalzinho explicadinho eu acho que tá legal se vocês não gostarem vocês vocês comentem aí que não deu para entender direito que eu gravo outro vocês veem onde vocês não entenderam que eu, eu desmonto e gravo tudo de novo tá bom ó montei aqui agora eu vou ensinar para vocês como é que monta a pinça, certo? É o seguinte, ó, vocês viram lá o suportinho, fiz a solda aqui ó, bem reforçadinha, fiz aqui, dei um acabamentinho e tal. Eu não mandei fazer as duas pontas de eixo pra compensar aqui o negócio do disco, justamente pra mostrar pra vocês, tá? Ó, não sei se tá dando pra pegar legal essa, essa daí, acho que aqui dá pra vocês verem, ó, a grossura dessa em relação a essa, tá vendo? Ó. Que vai dar pra vocês ver legal Quem quiser reforçar mais Eu nunca fiz, tá? Mas quem quiser, por motivo de precaução Dê uns pinguinhos de solda aqui ó Pra travar essa pinça Eu acho que não precisa Mas quem achar necessário, pode fazer Dá uns pinguinhos de solda Depois você precisa tirar, você só corta a solda, tá? Eu tirei a metade da, da, da, da ponta de eixo aqui Tá? Para compensar o disco Pra ela voltar pra dentro, pra não pegar no paralão Entendeu? Eu paguei, isso aqui eu mandei num torno pra fazer O cara me cobrou 25 reais pra tirar Deixar desse jeito aqui Cada ponto, tá bom? Aí agora eu vou ensinar vocês a montar, ó A pinça tá assim Ela tá toda crua assim Porque eu vou dar uma pinturinha nela, né? Aí pra montar é simplesinho aqui, ó Faz isso Aí na hora de montar tem que estar com o disco no lugar Dá um pouquinho de trabalho, tá? Né? Cadê meu parafusinho? Aqui, ó Ó vocês tem que montar já com o parafuso aqui Porque não tem como vocês enfiar o parafuso depois ó. Aí vocês vêm aqui ó O que que é meu? Que foi? O que que tá no olho? Olha lá, eu tô filmando você Nem penteou o cabelo, vai aparecer tudo despenteado Não, eu tô penteada meu cabelo sozinho. Nossa, ficou muito legal. Sim. Tá cheio de bereba aqui em assim. cima. Que bereba o quê? Ó, apertou. Tchau, tchau, pessoal. Papanho é chato, tá bom? Como assim? Chato? Tá maluco? Ó, apertou aqui. Tô apertando. É um pouquinho dificinho de fazer isso aqui, de pôr, tá? Mas fala a verdade, dá pra economizar uma grana legal E outra, não precisa ficar correndo Atrás de um golfe, de um passate Alemão pra poder fazer, né você Pode usar qualquer pinça aí que você quiser Eu vou ser bem sincero Viu Eu já, uma vez Eu montei isso aqui numa paratiminha Eu deixei sem freio de mão Não usei freio de mão não Tá Depois eu vou ensinar mais pra frente Dá pra tem um esqueminha de fazer um freio de mão que eu fiz no Chevette No Chevette é assim, só que eu usei nas rodas da frente Pra travar as rodas, pra ficar dando uns burn -out, sabe? Tem um esqueminha que usa registro, registro de torneira mesmo E funcionou, cara, funcionou, paguei baratinho Ó, tá vendo, ó? Disco fica livrinho, ó Aí você vem aqui com As, as pastilhas, né? uma demonstraçãozinha de como que monta como que ele funciona né filho? vai estar tá montadinho bonitinho na verdade é só para provar que funciona Ó, monta com essa aranhazinha aqui O pino vem com outro pino. Travei aqui de baixo. Vai uma travinha. Quando vocês montarem e desmontarem, vocês prestem bem atenção. É que de tanto eu montar e desmontar, eu já peguei a manga. Mas uma dica também que vocês podem fazer para vocês não se perder é ir tirando foto entendeu roda livre, vai tirando foto vocês desmontando depois que vocês se perder vocês vão lá vendo entendeu aí aqui vai vir o caninho de freio né que vai ligar aqui tá ah, beleza só que tem uma outra coisa também bem importante o que que acontece o freio funciona da seguinte maneira né ele tem que frear 80% a frente e 20% atrás senão na hora que você frear ele trava as traseiras porque não tem peso e é perigoso né O que, que vocês vão fazer eu vou ver também se eu consigo uma foto para colocar aqui de como funciona. Chama válvula equalizadora de freio. Eu uso em todos os carros aqui a de Monza. É baratinha, são uns 15 reais. Usa uma em cada roda. Se vocês quiserem usar só uma, a linha que vem do caninho de freio, vocês vão ter que fazer uma adaptaçãozinha ali, cortar ali e pôr a válvulinha equalizadora. E fiquem espertos também que a válvula ela tem lado, tá? Ela vai ter uma setinha nela assim. Ela tem lado para onde que vai o fluido. É simplesinho isso daí também de fazer, tá bom? Aí só sangrar o freio bonitinho e acabou. Então é isso. Eu acho que ficou bem explicadinho. Se não ficou, que nem eu já falei aí, vocês podem falar que eu gravo outro aonde que eu errei aí, aonde que vocês não entenderam, tá bom? Eu acho simples de fazer. Certo? Ah, outra coisa também, antes, importante, vocês têm que definir como que vai ser sua ponta de eixo para depois fazer isso aqui Porque depois que vocês fizer isso aqui E vocês quiserem mudar a ponta de eixo Ou subir, ou puxar para frente, ou puxar para trás quando vocês quiserem Obidu. Vai ter que mudar tudo de novo Pera aí tô Enchendo o saco, mano Olha lá. Ah. Não. Ele Tá lá na garagem Tá com vergonha do que agora? Agora ficou com vergonha É a mulher do meu sobrinho que trabalha comigo Então o que, que acontece? Até me perdi um detalhe. Então é isso aqui. Se for mudar a ponta de eixo, depois tiver que mexer na ponta de eixo de novo, vai ter que mudar esse suporte aqui. porque daí vai dar problema aqui. Que nem eu tive que fazer. Vou até mostrar pra você. Vou desmontar aqui bem rapidinho. Enquanto eu vou desmontando, eu vou falando. No meu BX, eu fiz isso daqui e depois eu decidi. Negativar a roda Deixar a roda negativa Eu tive que fazer uma gambiarra aqui Tive que fazer uma gambiarra rinha Para a pinça Porque a, o suporte aqui Ficou pegando na No disco Entendeste? Então eu tive que dar uma Uma desbastada monstra aqui Vou até desmontar bem rapidinho para vocês verem Só para vocês terem noção de como é importante vocês se programarem e decidirem o que vocês vão fazer, tá? Desculpa pessoal, esse vídeo aí ficou meio grandão, mas é porque eu tentei explicar o mais claro possível, tá? No vídeo anterior aí vocês viram que como fazer a ponta de eixo, então já definam essa parte aí. Tá? Quando você tá com pressa aí, que o negócio enrola mais pra sair, né? Mas tá bom. Se não entendeu, assiste de novo, tá? Até entender. Pra depois começar a fazer, tá bom? Ó. Quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Tá vendo, ó, como é que é aqui, ó É dessa grossura Como eu negativei, ó, o que, que eu tive que fazer ó? Tá vendo, ó, tive que comer aqui ó. Foi uma gambiarra, não é certo fazer isso, tá? Mas eu tava na correria de pro tipo, BGT e tal E aí eu fiz isso Mas por isso que eu troquei Entendeu? Só tô mostrando pra vocês isso daqui Mas esse aqui também eu vou trocar Tá vendo, ó, tive que comer aqui porque eu negativei Então o disco deu uma entortada assim ó. Aí eu tive que negativar porque ficou pegando aqui Entendeu? Então se programem antes para fazer tudo direitinho, tá bom? Então é isso, entendeu? Qual que é a desculpa agora Para vocês não fazerem em casa? A ferramenta não é mais, arruma outra, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí, tá bom? Que nem eu já falei umas 50 mil vezes, hein? Não vou, vou falar de novo só de raro. Se não entendeu, eu gravo outro. Porque eu sou ruim. E quero que vocês aprendam. Tá Vamos junto Beijinho. Não sou bravo. Né? Sou uma leite. Tchau. Fica com Deus.